Então galera, e aí, beleza? Bastante tempo do Fora do tudo até meio sem saber o que falar, mas tipo, basicamente esse aqui é uma série hardcore, multiplayer, que é aí com cartos clafel Munari e Mr. john que não pôde estar tá aí, né, porque não pôde participar dos inícios, mas ele tá na série. Então é uma série hardcore, aí a regra é que a partir do primeiro episódio, se tu morrer, já era, tu tá fora da série. É isso, uma ideia bem diferente. Espero que vocês gostem e acompanhem todos os canais E é isso, valeu Então hardcore, tipo série hardcore Tudo que é normal, pim-pim Vamos gravar, né eu, eu, eu tô muito bem com os vídeos, porque faz muito tempo Que eu não, não gravo Se morrer aqui, já era Tosse pra gente não morrer nos primeiros episódios Meu Deus eu, eu pretendo não morrer agora Ah, caraca, esqueci de pegar meu baú Beleza vamos lá as bacanas é padrão né E é, já coloquei esses itens aqui inicial todo mundo Porque eu ando uma comida e um escudo, tá ligado? Já não morrei no início Madeira é básico vamos fazer as coisas aqui também Sério, na verdade, sendo bem conv... Tô bem nervoso porque faz muito tempo Então, sei lá, um, dois meses sem gravar Eu não sei Sei que eu já aprendi um pouco como é que faz E meu Deus. meu Deus. O quê? Meu Deus, o Catus viu. Eu vou fazer isso. Tá, então eu vou lá pra, pra minha, tá? Legal achar de vocês. E nada. Isso é só isso. Espero que morras. Não morre mais, Katus. Não se preocupe, cheio como foi macho. Satisfeitos. Vocês são gatos. Tem que ser satisfeitos. Quase ele já ia explodindo, imagina se eu perdi agora. Bate na porta primeiro. Quem é? É hardcore, mas já tapa nos outros assim no é, é, não. Mas toma no caos em parte do jogo, não sei de nada. Eu já opções. Tô fazendo armadura aqui. Oh shit, tentou esquecer? E aqui mesmo, mas calça o macho, eu vou deixar lá na não. Dá pro Nari quando ele voltar. <risos> Meu Deus, quando eu não a essa da lava. Acho que tu não morre pra ele, não. Tipo, eu vou matar. Faz um barco pra você colocar ele. Pra. Mas ele não vou... tem aí, ter, eu né? não conheço, de que matar Ele comprei, né? foi eu, eu construí com mais ar. Deixa eu pegar aqui, deixa eu dropar um barco aqui. Pera aí, já tem isso aqui. Cheio de bicho. Aí. Meu Deus, meu Deus, é toda hora. Parece um clipe atrás de você, não tem como. Então, na tua, eu fui para a superfície. Boa sorte com Espero que morra. Espero que todas as suas vidas e das três e a Sério, vai que vagabundo! Não bastava roubar o ouro. Não brinque, não brinque, é não pode ser brincado. <risos> Meu Deus. Tá então galera, é. Eu já fiz as coisas, agora vamos vou fazer o objetivo principal do vídeo. Na verdade o principal não, mas bora fazer alguma coisa, que até agora a gente só coletou recursos. Eu já coloquei aqui algumas coisas, eu quero fazer pelo menos minha casa. É. E a gente concordou em todo mundo fazer a casa aqui por perto, Tipo, aqui do spawn pra, tipo, sem precisar começar com a gente não ir muito longe. Até porque esse gente morrer é complicado, né? Então é isso, eu vou construir a minha casa aqui rapidão. Galera, fiz isso aqui, tipo, bem básico, não fiz ainda, que ainda vou fazer, pretendo fazer mais coisa pra cima Eu fiz só uma, passei uma laje aqui, padrão, aí depois tô pensando em mais coisa É, aqui eu já tô bem atrasado pra, tô bem atrasado aí acontecer as coisas que eu não pude gravar Aí isso aí, já vou tô tá soltando esse vídeo aí pra vocês, tipo, pra as pessoas já assistiu, já postaram um vídeo, tá ligado, as coisas Aí já vou botar aí o, o, o canal de todo mundo na descrição, eu queria que vocês fossem lá e assistissem, tá? É. Escreve se no canal de todo mundo. E é isso. Gente. Valeu por assistir mais episódios de Vida Hardcore. E. Tchau. Até o próximo episódio.